Que vi o que eu vou dizer. A cada preto que tu mata mais 70 vezes 7 vai nascer. Faz o mundo que quebra, não pequena, maçadura. Só não caiu de pescoço, doce, a rapadura. Água mole, pedra bate, pedra bate, até que cura. Em terra onde de rap é coisa de bandido, meus irmãos. Rede pub é que é cultura. Infelizmente eu considero o Brasil um país racista, sim. Intrinsecamente o Brasil é muito racista. Eu considero que o Brasil é um país racista, sim. Boa tarde a todos e a todas! Segunda-feira, Malou Yechu! Estamos aqui nessa décima quarta marcha da consciência negra! É intrínseco, as pessoas preferem dizer que nós não somos um país racista, mas nós somos bem racistas. Na verdade, não é uma questão de ser o país ser racista ou não. Eu acho que é uma questão da humanidade. Eu acho que não. Eu acho que não existe mais o mimimi das pessoas, de, de achar que nós vivemos num mundo de preconceitos e racismo. Eu acho que na sua maioria nós somos um povo muito é, como que é, miscigenado, né? muito misturado. Então não, não tem porquê esse preconceito todo. Eu acho que as pessoas não querem rever os privilégios que têm. Eu acho muito fácil alguém que não teve a vivência das pessoas negras nesse país falar que o outro está de, tá de bicho mesmo, porque não sabe o que é sentir racismo de fato. Não sabe o que gastar é na pele, ser excluído, ser impedido de algumas coisas, ter dificuldade até de conseguir um emprego. O racismo no Brasil está... Nas mais, é, nas mais pequenas coisas, desde o nosso pouco acesso a, as, aos bens de consumo, o nosso menor acesso às universidades e a gente vivencia o racismo no nosso cotidiano. Assista, ei, uma atitude racista é uma atitude de cerceamento da possibilidade de compreensão de que as pessoas são múltiplas e elas são diferentes. E nesse sentido é quando você tem forças que organizam essa compreensão e impedem a plenitude da vida das pessoas. Desde a primeira infância, desde o prézinho, né quando tinha amigas da pele mais clara falava eu não quero ficar do seu lado porque você da pele escura. Eu não quero ser confundida mesmo que a gente tenha o um nome parecido porque tipo você é uma pessoa inferior não tem determinados lugares que eu entro e as pessoas se sentem um pouco incomodadas com a minha presença assim. até em relação ao tratamento de, de vendedores então e é, isso é doloroso né mas a gente está ali para isso mesmo para ocupar os espaços policial policial eu não fiz nada 610, 102, 102 zero. Eu não vejo essa maioria tão grande assim de, de presos serem negros ou não. Tem bastante brancos na na cadeia. Eu acho que não, não é. Eu não vejo esse preconceito igual a população toda ver essa coisa, sabe, um massacre dos, sobre os negros. Eu não sinto isso. Liberamento Não, eu não me considero racista. Eu acredito que mesmo involuntariamente nós praticamos atos racistas e de seg segregação ao longo do nosso dia a dia inconsciente, porque a gente acaba criando isso como um código mesmo, um código social. Eu não vejo a pessoa, é, se ela é branca, amarela, azul, Para mim pessoas são pessoas, é, mas depende da criação. Eu acho que o racismo, ele nasce dentro de casa. De jeito nenhum, me considero racista, de jeito nenhum. Eu vivo num, num mundo maravilhoso, assim, que nem eu disse. Existem negros na minha família, existem pessoas orientais, minha família é grande. É uma miscigenação muito grande. não não, não consigo ver esse racismo, entendeu? Não, não posso aceitar isso, não, não enxergo dessa maneira. Acho que as pessoas têm uma confusão mental, talvez, de. Não sei, talvez elas não se sentem seguras de falar que existe racismo, elas não sabem explicar em que momento o racismo aparece, ou em que momento as pessoas se colocam. Mas eu tenho algumas coisas para mim que são claras. Né? O racismo ele existe e ele está em todos os lugares. Há pouco tempo atrás eu estava numa manifestação aqui na Paulista e eu fui adentrar no estabelecimento que é o de 24 horas, né, no fast food que fica ali na frente. Eu não pude entrar com as minhas amigas negras porque eles que a gente não ia pagar. As pessoas... Sabem que o Brasil é um país racista, mas não se consideram racista porque pega muito mal ser racista, né? O fato, há duas semanas a gente teve o caso do William Wack falando aqueles absurdos a respeito de um comportamento em tese mal educado associando a população negra. Aquilo é o de menos. Evidente que ninguém merece ser enxovalhado na escola e no seu cotidiano, mas o fato objetivo é que o racismo organiza a desigualdade no Brasil. Um abraço negro, um abraço negro.